E aí, gente verde, todo mundo bem? Espero que sim. Aqui é o Luiz Mourão, um dos professores de fita do Luz da Serra. E se você quer conhecer os segredos da planta mais poderosa de todos os tempos e conhecer os benefícios energéticos do alecrim para sua saúde, fica aqui comigo que esse é o tema do vídeo de hoje. Solta a vinheta que a gente já volta. Então pessoal, a gente está acostumado na fitoenergética, né, de usar o alecrim direto nos nossos compostos fitoenergéticos, o que a gente aprende no livro, nos treinamentos de fitoessencial, essencial, fita e magia com as ervas. E essa planta aqui poderosíssima, o alecrim, ela tem várias propriedades que hoje a gente vai explorar algumas delas, inclusive soltar esse cheirinho de alecrim aqui no, no estúdio, para todo mundo entender o quão benéfico o alecrim é para a saúde de cada um, tá bom? Principalmente hoje a gente vai endereçar a fitoenergia do alecrim. Vamos lá? O alecrim ele é um vegetal condutor. O que que é isso, Luiz? Vegetal condutor na fitoenergética é um vegetal que ele tem a capacidade de conduzir a energia do composto para que a cura se manifeste, para que a cura da alma se estabeleça. Lembrando que é fitoenergética a energia das plantas no equilíbrio da alma, né? no surto da alma, né? na crise da alma, né? na ansiedade da alma, na depressão da alma, é no equilíbrio da alma. Então, o o vegetal condutor, como é a classificação fitroenergética do alecrim, vai preparar a energia de cada um para que a cura se estabeleça. E que tipo de cura que o alecrim propriamente dito estabelece? Vamos ver? O alecrim então, ele acessa o registro acásico da pessoa, que é abrir a alma e preparar a energia para que a cura se estabeleça, libera traumas, medos e outros aspectos negativos registrados no ser da pessoa. Esses registros da alma tem lá como se fosse um HD de tudo que a pessoa passou. E o alecrim vai lá e apaga essas memórias, edita esses medos e traumas para que a pessoa tenha uma vida mais feliz e equilibrada. Então, ele gera vontade de mudar e conhecer o novo. Incentiva a pessoa a ter sabedoria para viver e amar mais. Essa é a energia do alecrim. Tá? E daí, a gente foi dando umas pescadas né, nos comentários de todo mundo aqui nos vídeos do canal da Fita Energética, E uma pergunta recorrente né, que a gente viu é para que, que serve o alecrim? O alecrim ele serve para ajudar a gente a fazer a digestão dos alimentos, principalmente se a gente consome o chá do alecrim. Então, pegar uma folhinha, por exemplo, um raminho com essas folhinhas, quanto mais natural, melhor. Quanto mais orgânico, melhor. Quanto menos agrotóxico, menos remédio, né, menos veneno tiver, melhor. Tá? Então, corta um raminho coloca ali numa água mais morna, tipo ali uma água timarrão, como aqui no Rio Grande do Sul o pessoal é acostumado a consumir. A água timarrão é aquela assim que você coloca para esquentar numa fonte de calor, né, oriunda do fogo. Então no fogão ou é no fogão numa lareira, né. Precisa ser o fogo. Quanto mais natural a fonte do calor melhor. Então você coloca água para esquentar em cima do fogão e daí quando começar a formar aquela bolinha no fundo do, da panela, você já pode desligar e colocar em cima do alecrim. Tampa, abafa com um pratinho, deixa ali uns 3, 4 minutinhos para o alecrim soltar as propriedades dele ali na água, a água vai ficar embebida com a energia do alecrim, daí você toma, aquilo vai te ajudar não só a melhorar a sua energia, como também a curar, né, a, a acelerar e facilitar a digestão dos alimentos. O alecrim também ajuda a combater o cansaço mental, a superar depressão e ansiedade, tá bem? Inclusive, né, a gente tem um contexto histórico muito interessante que eu vou contar pra você agora. Então, pessoal, uma das propriedades energéticas do Alecrim, né, além de preparar a alma, superar medo, superar trauma, mágoa, angústia e gerar vontade e possibilitar que a mudança aconteça na vida da pessoa, o Alecrim, por muito tempo, ele tem um contexto histórico no qual ele era usado, era empregado, era colocado, um vasinho de Alecrim, na, em quartos de pessoas doentes Porque era acreditado né? era, era uma crença daquela época Era uma crença daquela cultura uh, o, A energia do alecrim Afastar energias densas Maus olhados uh, né? Aquela urucubaca Que o pessoal fala Aquele olho gordo Então o alecrim não só ele tem essa fitoenergia estudada pela fito energética Como tem todo um psiquismo positivo Do alecrim que ele afasta energias densas e atrai uma espiritualidade de elevado quilate moral, ou seja, ele possibilita e conecta o ambiente onde o alecrim está a uma esfera sutil superior, ou seja, um campo de mais luz e ancora energia sutil, né, ancora energia iluminada no ambiente onde ele está. Na Grécia também o pessoal costumava pegar os gregos, né, filósofos, estudiosos, matemáticos, foi lá que surgiu aquele teorema de Pitágoras, né? que tem um triangulinho retângulo, o quadrado da é hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Então lá na Grécia, os gregos costumavam pegar um raminho de alecrim, aquele mesmo que a gente pegava, que eu te mostrei para fazer o chá, colocava no cabelo, porque daí o alecrim, como ele tem essa propriedade né, de combater o cansaço mental, ele estimulava o estudo e a produtividade científica naquela época. Será que é por causa do alecrim que a gente tem muitos pensadores e filósofos gregos, Platão, Sócrates, né, a gente tem muita gente lá, será que é por causa do alecrim? Gerou essa dúvida aqui agora. E além disso, pessoal, o alecrim também ele é uma erva não só aromática, né tem um, um cheiro agradável, como também é acreditado que quando a gente pega aquele mesmo alecrim, que a gente, um raminho, né, que a gente, os gregos colocavam no cabelo, e coloca debaixo do travesseiro, o alecrim, como ele tem essa possibilidade, essa capacidade, de ancorar uma energia de espiritualidade elevada e positiva, ele afasta pesadelos e afasta projeções astrais negativas, projeções astrais para ambientes né, mais densos de outras dimensões, de outras, né, outros locais, outros planos. Então, o alecrim ele ajuda nisso. E hoje, né, ele é usado não só também como incenso natural, como desidratado para queimar, né? a gente tem incensos da fitoenergética aqui, a base de vários deles é alecrim desidratado, então o alecrim ele faz uma brasa muito boa, o alecrim ele condensa na planta em si os quatro elementos, né? a terra onde ele nasce, a água que tem na seiva e no, no interior dele, uh, o fogo, né? ele condensa a energia do fogo através do raio solar que ele recebe e o ar é onde ele faz a troca com o ambiente. Né? Então ele tem isso, e também como amuleto, como patuá, como instrumento de boa sorte e de aumentar a espiritualidade. E daí, né, falado isso sobre o alecrim, você pode estar se perguntando, tá? mas como é que eu faço esse benefício atuar na minha vida, como é que eu incluo esse benefício na minha rotina? Você pode ter um vasinho assim, ó. então aqui a gente é prático, tem só o vasinho da muda, ó. Não, vou, não vou esconder não. Mas você pode pegar um vasinho desse de plástico, né, colocar a terra, plantar a mudinha de alecrim, e colocar no lugar com média luz, A alecrim gosta de claridade mas não gosta tanto assim de luz incidente, tá? e pouca água também porque é o que a gente aprende quando a gente analisa a folhinha que tem essas folhinhas mais espetadas, é para o ar passar melhor então isso aqui indica duas coisas, que ele gosta de um lugar aberto e gosta de média água, assim, média regra, tá bom? então se você quer evitar pesadelos, evitar insônia, evitar uh, cansaço mental e transmutar esse cansaço mental Coloca um vasinho de alecrim do lado do sofá, um pouco ali na cabeceira da cama, onde pega um, uma iluminação adequada para ele, tá? Uh, você pode colocar também no seu local de trabalho, vai te ajudar bastante, a ter inspiração, afinal, ele descansa né, e reduz o cansaço mental. E também você pode usar o alecrim como tempero, essa energia dela, né? O alecrim ele tem aplicabilidades quanto à fitoterapia dele, né, que são os princípios químicos dele, mas a fitoenergia, a energia do alecrim, ela se preserva, a energia não é destruída. Então você pode transferir o alecrim como forma de tempero, como o chá a gente já falou, né, e transferir a energia de espiritualidade, né, essa transmutação de medo, mágoa, trauma, quando você coloca ele como tempero para alguma comida, algum preparo, algum chá, tempero de salada, algum tipo de molho, regado né, um molinho de alecrim com azeite, isso a gente ensina mais nos nossos treinamentos, mas é algo que você pode fazer hoje na prática para ter os benefícios do alecrim incluídos na sua vida. E daí eu falei aqui vários efeitos, né, várias usabilidades do alecrim para a gente ter esses benefícios energéticos como uma planta poderosa que ele é, afinal ele tem capacidade de abrir a nossa alma para que a cura se estabeleça o equilíbrio seja instalado. E se você quiser aprender mais sobre a energia do alecrim, a gente tem dois livros aqui do Luz da Serra, um é o Fitoenergética, a energia das plantas no equilíbrio da alma, que é esse aqui que eu estava usando de referência para te falar da fitoenergia do Alecrim. Um outro é o Manual de Magia com as Ervas, que eu pedi para o pessoal colocar a imagem aqui na edição, para você ver, né? é um livro de colecionador que fala sobre técnicas que a gente pode incluir o Alecrim. Eu quero te perguntar, você gostaria de ver mais assuntos assim, gostaria de aprender sobre outras plantas, gostaria né, de ver... Outros assuntos relacionados à energética, curiosidades que você tem mas nunca teve a capacidade de perguntar, coloca aqui nos comentários que a gente vai estar tá produzindo vídeos com cada vez mais frequência, com cada vez assuntos mais dedicados para a sua necessidade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de aprender sobre a energia das plantas, acompanha o workshop da fito Energética que vai estar tá todas as informações aqui embaixo na descrição. A gente te espera aqui do outro lado no workshop. Continua acompanhando o conteúdo aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Muita luz e até mais!